Nessa aula 8, a gente vai discutir um pouco a ideia de, de uma função de, uma nova função de estado, né, a entalpia, que de maneira geral faz parte de uma classe de funções que são chamadas de potenciais termodinâmicos. A gente vai falar hoje da entalpia somente, mais adiante a gente pode fazer uma descrição geral entre vários desses potenciais termodinâmicos. Bom, a gente tinha que, que a capacidade térmica, volume constante, era a derivada parcial da energia interna com a temperatura a volume constante. Né? E a pressão constante era de que... Bom, aqui a notação não é muito boa, mas por causa da diferencial inexata, né? Então, justamente por isso a gente se perguntaria, será que eu poderia escrever o CP como uma derivada de uma função de estado? Novamente, com relação à temperatura, né? Novamente, o que, que faz o U ser uma função de estado? Que o U é determinado só pelo estado do sistema. Então, se é um sistema descrito por pressão, volume, temperatura e assim por diante, uma vez que eu, que eu tenha o estado do sistema especificado por essas variáveis, imediatamente o U está determinado. Né? No caso mais simples, o U dependia só de T. Isso significa que não depende de como o sistema chegou até aquele estado atual em que ele se encontra, né? que tem um certo valor de U. Pode ter vindo pelos mais diferentes processos, uma vez que ele tem um determinado estado, ele tem uma determinada energia interna. Não acontece com que Porque se eu, se eu chego num certo estado por um certo caminho né das variáveis de estado, eu posso ter que adicionar mais ou menos calor, quer dizer, o calor não depende, não é uma variável de estado, não depende só do estado em que o sistema está, mas de como ele chegou lá. Né? Então... Vamos tentar fazer uma descrição do CP em termos de uma variável de estado. Bom, eu vou pensar que o meu U é função de P e T. Né? Justamente porque eu não vou envolver o V porque eu quero saber a relação com o P. Então, a diferencial total. E usando a primeira lei, então a gente pode escrever que meu dq é igual a du, que é o que tem aqui. Mais PDV. então eu posso dizer que de que de né? Se eu estou considerando é, p constante. o que eu quero aqui, então vai ser P dv dt, P constante, mais du dt, AP constante. E eu poderia escrever isso então. É, desculpa, eu estou misturando aqui porque a notação fica ambígua. Estou misturando as diferenciais parciais com as totais. né? Então, eu poderia escrever isso assim: né? Como a EP é P constante, eu posso incluir essa constante ali dentro. Não vai fazer diferença, é tudo é, derivado com relação ao T. Então, olha. Como U é função de estado, P é função de estado, V é função de estado, né? então isso aqui também é uma função de estado. E essa função de estado tem um nome, que é entalpia. Qual é o significado da entalpia? Bom, e daí então eu posso escrever que o meu CP... Agora sim, então eu também consigo escrever o meu CP em termos de uma função de estado, assim como eu tinha o meu CV. Bom, qual é o significado da entalpia? Por que esse termo? Imagina que a gente quer criar... A gente quer imaginar qual, qual é a energia ou, ou quer inferir qual é a energia que um certo sistema tem dentro dele. Então, a gente imagina que o sistema ocupava volume zero em zero absoluto. Né? Quer dizer, ele não tinha nenhuma energia. A gente pensa num, num estado em que ele não tinha nenhuma energia e então ele evolui até o estado atual em que ele se encontra, que tem um certo volume e uma certa temperatura. Bom, o que a entalpia está me dizendo é que para mim criar esse sistema, certo? eu preciso não só colocar uma certa energia interna que ele vai ter depois de criado, mas eu também preciso abrir espaço na atmosfera, né? isso aqui é o trabalho realizado contra a pressão constante, eu preciso abrir espaço na, na atmosfera, nesse fluido, digamos assim, para ...que é o espaço que o meu sistema vai ocupar Então, se eu quero criar... Então, de novo, né? Se eu quero criar um sistema que tem uma energia U Se eu criei esse sistema do zero Na nossa atmosfera Eu não... não é... Nesse, não é suficiente Eu fornecer simplesmente U Eu preciso fornecer U mais PV Porque eu também tenho... eu também tenho que dar O trabalho necessário para esse sistema se expandir até o volume que eu estou considerando. Então, é, em processos a pressão constante, a entalpia é a energia necessária para te criar o sistema na, na situação atual em que ele se encontra. Então, por exemplo, na química se fala muito nas entalpias de formação, né? Por que que se fala na, na entalpia e não na energia interna? Porque justamente tu quer saber quanto é o total de energia que tu vai ter que fornecer para o sistema se formar num determinado estado, ou para te encontrar o sistema num determinado estado. Então, por exemplo, se o sistema vai de um, de um estado líquido ou sólido para um estado gasoso, essa é a diferença que tu vai ter que dar mais de energia para ele se expandir numa atmosfera a pressão constante não é desprezível, então tem que ser considerado. Então, por isso que a gente fala em entalpia de formação e não em energia de formação simplesmente, né porque é muito importante levar em conta mais essa parcela. Bom, tem algumas outras ideias eh, importantes que estão relacionadas com, com a entalpia. né Vamos pensar, por exemplo, numa experiência... de Joule Thompson. Essa experiência é o seguinte. Ela, ela foi feita para se estudar como variavam as, as, as variáveis. Né? Como variavam as, as variáveis é redundante. Né? Mas como se comportavam as variáveis num processo termodinâmico controlado. Esse tipo de processo é chamado de estrangulamento. E acontece, por exemplo, no, no ciclo de um refrigerador, né? Ele é, é, é um processo que acontece através de um de um tampão que é poroso a passagem da matéria. Então a gente monta o seguinte aparato: paredes adiabáticas, certo? E aqui esse um tampão mas que é poroso, quer dizer que ele permite a passagem de matéria sob certas condições e com um certo fluxo. E daí o que eu faço é o seguinte, eu tenho dois êmbolos que se movem, né? E aqui eu tenho uma configuração, então eu desloco os dois de maneira que o volume desse lado... Inicialmente é zero e o desse aqui é VI, e depois de um certo tempo, o volume desse lado é zero e o desse é VF, e analogamente com a pressão. Então, aqui eu tinha o tampão inicialmente e depois essa é a situação. Então. No lado esquerdo, certo? Eu tenho que o trabalho é menos P delta V, que é, então, PI. Final é zero, inicial VI. Então, o trabalho, PI VI. Do lado direito. Da mesma forma, ou de forma análoga, menos P delta V, então menos P final VF inicial zero. Então o trabalho total. Certo? Como as paredes aqui são adiabáticas, o que acontece é que Q é zero. É né? um processo adiabático. Então, o E eu posso escrever o u como uf menos ui igual pi vi menos pf vf. E finalmente eu poderia escrever esse sistema assim. uf mais pf vf igual ui menos ou mais pi vi. E daqui a gente se dá conta pela minha definição da entalpia, né, que é definida como U mais PV, que a entalpia se conserva. Tá? Então, em processos isobáricos, como esse né, em que é mantida a pressão constante, ao longo do deslocamento do tampão poroso a entalpia se conserva tá? eu vou colocar aqui explicitamente P constante e por isso ela, ela acaba sendo tão importante porque a gente sempre que a gente realiza um processo aberto na atmosfera, ele é realizado a pressão constante, então o que vai se conservar é entalpia. Por quê? Porque esse, essa transformação que porventura a substância uh, sofra pode gerar uma expansão e então o que vai se conservar não é só a energia interna dela mas é uma combinação da energia com o trabalho realizado para ela expandir ou contrair e ou assim por diante. Né? Então a gente escrevendo, né, essa parte aqui é o DQ, então Se P é constante, então esse termo é zero, então, num processo isobárico reversível. Bom, A gente pode também estender essa ideia né? para o comportamento de um fluido, o que a gente chama de equação de Bernoulli para um fluido compressível. Porque quando a gente estuda a equação de Bernoulli na, na introdução a, aos fluidos, né, a gente trata de um fri, fluido incompressível, quer dizer que o Rho é constante, mas nem sempre esse é o caso. Né? Então, por exemplo, os gases são fluidos compressíveis, então vai ter uma energia associada à compressão e expansão eh, desse fluido. Né? Então a gente, a gente pode tratar disso mais ou menos na mesma linha que a gente tratava ou derivava a equação de Bernoulli, né? que na verdade é simplesmente uma maneira de escrever a equação de conservação de energia, né? ou a equação de conservação de massa, ou como se fala na nomenclatura dos fluidos, equação de continuidade de massa, equação de continuidade da energia. Bom, a gente tem uma linha de corrente e, em primeiro lugar, a massa que entra numa extremidade, tem que ser igual a massa que sai na, na, mesma extrema, na outra extremidade porque a massa não é criada nem destruída. Né? Então a gente pode escrever que a vazão de massa, é né? aqui derivada temporal da, da massa, tem que ser igual nas duas extremidades da linha de corrente. Né? bom Como a gente escreve a massa em termos da densidade, né? densidade vezes volume, então se eu tenho a área aqui dessa linha de corrente eu poderia escrever e houve um, um, uma, um movimento dx1 no intervalo de tempo dt, a mesma coisa na outra extremidade, né? dx2, a1, m2, etc, etc, eu poderia escrever densidade vezes volume Densidade vezes volume. E aqui eu tenho, então, as velocidades. né Então fica... Nota que aqui esse V é velocidade. Né? A gente tinha uma equação para conservação de, de vazão lá na nos fluidos incompressíveis que não envolvia Rho, agora tem que envolver o Rho justamente porque o fluido pode ser comprimido. a, a mesma tipo de consideração a gente pode fazer para energia, quer dizer, a quantidade de energia que entra na extremidade 1 um tem que ser igual a que sai na extremidade 2. Né? Então eu poderia escrever a minha energia da seguinte forma, somar todos os termos, né eu vou multiplicar, eu vou escrever todas as energias por unidade de massa e depois multiplicar pelo volume, que, porque justamente em fluido é mais conveniente a gente trabalhar com densidade do que com massa, né? porque como o fluido não é fácil de ser contido, né? quer dizer, ele, ele pode ser muito extenso e muitas vezes ele não está contido num recipiente, então não faz muito sentido falar em massa, faz mais sentido falar em, em densidade. Então, energia cinética, energia potencial, energia interna por unidade de massa, então, vezes a densidade, mais, e aqui eu vou multiplicar pelo volume. Então, A1, V1 e por unidade de tempo. Então, isso aqui... É o meu dv1, digamos assim. Minha diferencial do volume 1, né? Desse volume aqui. Então, aqui eu tenho energia cinética, densidade vezes volume me daria massa. Aqui eu tenho energia potencial, densidade vezes volume. Aqui eu tenho energia por unidade de massa vezes a densidade vezes volume, dá massa. Então, aqui é energia interna, certo? E aqui pressão vezes volume, trabalho, que eventualmente é realizado por ou sobre o fluido nessa região. E isso tem que ser igual a ΔE2, que por um outro lado é exatamente a mesma expressão com as quantidades na região 2. Certo? O que eu poderia fazer aqui é dividir todo mundo, botar um ro 1 aqui fora e dividir todo mundo por Rho1, ou seja, ia cancelar todos esses ro 1 aqui ia ficar ro 1 E a mesma coisa aqui, botar um ro 2 aqui fora, dividir todo mundo por Rho2, certo? E daí... Essa quantidade que está aqui, R1A1V1, é igual a essa que está aqui. Justamente pela continuidade que eu acabei de escrever. Então, essas duas quantidades se cancelam. E a gente fica aqui. 1 meio de V1 ao quadrado mais GZ1 mais U1 mais P1 sobre R1. É igual a mesma coisa para a região 2. Se a região 1 um e a região 2 são arbitrárias, como são, e a, essa quantidade toda numa região é igual a essa quantidade na outra, significa que essa quantidade por si só é. não tem um, né? Vou escrever para qualquer região. Certo? E alguns autores chamam essa quantidade de entalpia do fluido. E daí essa equação de Bernoulli generalizada vira simplesmente isso, a entalpia do fluido é constante. Porque tem autores que continuam chamando só esse termo de entalpia, certo? Mas alguns autores uh, falam de tudo isso é entalpia. Por que, que tudo isso é entalpia? Partindo daquela mesma interpretação que a gente fez anteriormente, que a entalpia seria toda as parcelas de energia necessárias para constituir aquele sistema no estado é, físico em que ele está atualmente. Então eu teria que somar todas as energias que estão constituídas dentro do sistema. Né? Nota que aqui é, P sobre Rho é P vezes V por unidade de massa. Né? Então eu, eu tenho contida a definição de entalpia anteriormente. Nos sistemas que a gente estava estudando, a velocidade... Do fluido como um todo, o fluxo do fluido era desprezível né? Nota, A gente não está falando de velocidade das partículas internas A gente está falando aqui de velocidade do fluido como um todo né? Se ele está ou não se movendo E isso era uma coisa desprezível né? O fluido estava contido num certo, num certo volume Não tinha fluxo né? Da mesma forma a gente vinha desprezando a energia potencial do fluido então, se a gente eh, pudesse desprezar essas duas parcelas, a gente voltava a ter a entalpia como foi definida. Mas então a gente pode incluir essas duas parcelas num fluido eh, que está se movimentando eh, de qualquer forma, né? é por qualquer recipiente que é compressível, né? contanto que ele ainda seja laminar. e Então a gente pode escrever ou pode estudar esse fluido partindo do... do do resultado de que a entalpia do fluido, assim como definida aqui, é constante ao longo de uma linha de corrente, tá? Então é muito interessante de abordar os fluidos do ponto de vista da termodinâmica, né? Como eu falei para vocês, tem toda uma área de estudo que são os fenômenos de transporte, o transporte de calor e massa, que fazem justamente essa uh, junção da termodinâmica com a mecânica de, de fluidos, né? A gente poderia escrever a equação de Bernoulli para o caso de um, de, um, de um fluido que está se movimentando adiabaticamente ou isotermicamente ou isobaricamente. E, então a gente teria casos especiais dessas equações para tratar. Certo? Então, esses exemplos que eu estou que eu dando, né, eles servem para a gente entender mais ou menos qual é a dinâmica que a gente usa ao manipular a, a, o formalismo e as equações da termodinâmica para chegar a, a algumas ideias gerais sobre os sistemas. Né? Eu acho que é, o que eu falei na aula passada sobre a dinâmica dos, do, das ondas sonoras do ponto de vista da termodinâmica é justamente para dar uma ideia de como aparecem as quantidades termodinâmicas quando a gente tenta... Uh, estudar um sistema sob esse ponto de vista, né? como abordar os problemas dessa forma. Né? O que eu quis mostrar aqui, de novo, é, é outra abordagem né? em que a gente tenta reformar, digamos assim, o que a gente conhecia para incluir outras uh, variáveis termodinâmicas. Todas essas são variáveis termodinâmicas do ponto de vista que descrevem o estado do sistema. E como a gente pode equacioná-las todas para descrever o comportamento do sistema. Tá? Então, agora é, a seguir a gente vai começar a estudar as máquinas térmicas. E daí também, além da importância intrínseca dessas máquinas térmicas do ponto de vista tecnológico, né, que ainda muitas, muitas máquinas que a gente utiliza, se não a maioria das, das máquinas em termos de energia dispendida são máquinas térmicas também tem um ponto de vista formal né, da abordagem e da descrição que a gente vai fazer dessas máquinas, como isso pode nos ajudar no entendimento desse formalismo que a gente está tentando desenvolver. Né? Porque quando as coisas ficam muito complexas, como a gente está estudando agora, no caminho que a gente está tentando seguir, não basta a gente ter só uma, uma compreensão física do fenômeno, Assim como também não basta a gente ser só muito habilidoso com o formalismo matemático. Na verdade, a gente tem que ter uma combinação das duas coisas. Porque, por um lado, eu não consigo mais examinar esses sistemas tão complexos só a partir da minha percepção física, porque eles se tornam muito complexos, envolvem muitas variáveis né e processos que não são óbvios. E não, então, não adianta eu só pensar sobre esses sistemas para tentar... Uh, ter alguma percepção do comportamento deles. Eu preciso de um formalismo é, bem é, desenvolvido. tá? E, por outro lado, eu também não posso só transformar isso num monte de matemática, porque não é só matemática. Precisa muito da percepção física. Então, o que a gente precisa fazer é as duas coisas. A gente precisa desenvolver o formalismo, mas a gente precisa desenvolver esse formalismo sempre... É, calcado Na nossa compreensão física E na nossa interpretação física dessas coisas Porque senão isso vira, vira só uma manipulação algébrica Que não vai nos servir para muita coisa Certo? Então a gente vai agora fazer uma abordagem eh, Na próxima aula sobre as máquinas térmicas Vamos estudar os ciclos dessas máquinas Qual é o rendimento E, e várias outras propostas interessantes E esse estudo foi o que levou a uma a uma concepção bastante nova né, na época né, que é o conceito da entropia né, que impõe outros limites sobre o rendimento e sobre o funcionamento das máquinas reais, né, mesmo que sejam uh, idealizadas certo? bom, por enquanto era isso então.